Boa, boa, boa, boa noite! Eu estou vendo a rapaziada aqui presente, daqui na Campus Party. Tudo certo? Tudo beleza? Tudo bom? Tudo suave? Bom, vamos agora aqui fazer uma aula... Uma roda de bate-papo, apresentação artística. É, deixa eu chegar mais perto de vocês aqui. Apresentação artística sobre islã de poesia. Você já ouviu falar de islãs de poesia? Não. Não? E você? O YouTube, algum lugar, assim, internet e tal? Não. Mais alguém aqui que não ouviu falar sobre islãs de poesia, poeta islã? Bom, gente, vou abrir aqui com um poema... Típico de islas de poesia. Suavão? Suavão da Silva? Beleza? Bom! Ogó! Ogó! O Gogó logo se loga e avisa no bate-papo! Que da capacidade da fala eu nome capo. Crio mundos enquanto nomeio os fragmentos. Sou esfera, mensageira, chaveiro dos cruzamentos. Falo, introduzindo ideias fertilizantes, semeio sementes semióticos, semânticos, ativos, não cativos, na vocação de propagar palavras na lavoura, sob a sombra do baobá. Sou condutor do discurso sem murmúrio, verbalmente armado sob as ordens de mercúrio, Bem dotado de uma virilidade narrativa, minha falange vai de Gil Scott Heron à Patativa. Falo sempre garantindo papo ereto, não me calo diante da hipnose do arquiteto. Em minha mente não aperto a tecla mute. Filho quieto é antítese de fela cut. Sem falência, sem falácia eu derramo. Os signos do mundo supra Gutenbergiano, A luz cifrada eu decodifico e regurgito. Na forma de sonorização do mito. Falo me espelhando no galo despertador. E na destravada letra do atrevido trovador. Como nunca eu nomeio a dica que a palavra é o resultado de quem se comunica. Meu nome é Lius Barbosa, sou poeta, MC, arte-educador, organizo Islã de Poesia na periferia de São Paulo, sou idealizador do Islã do Elipa, ele ocorre na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, é, o, que, o que são slams de poesia? Ali vocês estão vendo a palavra slams, né? que lembra muito a palavra bater. É uma palavra muito utilizada no esporte. né Quem já ouviu falar de grande slam de tênis aqui? Quem ouviu falar de slams basquete? Eu! Boa noite! Então, o slam de poesia é o esporte da poesia. São competições de poesia falada, que na verdade é um termo que surgiu muito lá fora, dessa poesia falada mais ligada à oralidade, chamado de spoken word. Já desde o início dos anos 70, com Gil Scott Heron, Last Poetry, e vários artistas que trabalharam com essa coisa da poesia falada acompanhada com música, eles trabalham muito o tipo de poesia no Islã. A diferença do Islã é um movimento mais ligado à competição, esporte, é um circuito de poesia falada que acontece hoje em várias comunidades do mundo inteiro. É, no Brasil hoje existem mais de 500 comunidades de Islãs, é, é muito difundida no Brasil, existem Islãs de poesia, Acre, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, em todos os estados. Em São Paulo existe mais ou menos umas 50 comunidades de islã já. E se eu passar aqui? Bom, como está escrito ali, uma competição de poesia falada. Os poetas recitam o texto, você pode recitar o texto lido, o poema decorado, você pode recitar letras de música, a capela, geralmente o poeta ele faz algumas apresentações que envolvem os dois trabalhos de música e poesia. É um tipo de manifestação que, aqui no Brasil, ela acontece muito em várias periferias e nas regiões centrais, em ruas, praças, espaços públicos, é, com, com jovens, em, mas muitas pessoas de várias, várias outras faixa etárias, mas o público majoritário são, são jovens de 14, 15 a 20 anos de idade. Acontece também em escolas, é, espaços fechados, como espaços teatrais e teatro, e também em vários locais, assim, dentro de bibliotecas, é, os espaços de saraus, né? Saraus é uma coisa mais conhecida hoje no Brasil. Slam de poesia é um movimento um pouco mais recente, mas ele tem crescido muito. E hoje, no caso, por exemplo, esse poeta aqui, o Coca, ele participa do Islã Resistência, já venceu várias finais ali em São Paulo, já rodou o Brasil com vários trabalhos de poesia. Então, o interessante disso é que é um, é um espaço de voz também. Ele, ele é um espaço que ajuda a trabalhar o protagonismo do jovem da periferia ou de várias faixas etárias. É um espaço também que eu gosto muito, não só eu, mas como a Roberta Estrela Dalva, que é a pessoa que trouxe o Isla de Poesia para o Brasil, ela deu um termo que eu achei muito interessante para esse movimento, que é agora 2.0. A Ágora é, é aquele encontro na Grécia Antiga, onde as pessoas tinham espaço para falar de forma democrática, cada um manifestava seu poder da fala, sua opinião, é, de forma livre, é, e aqui no caso de hoje, né, o Islã até democratiza muito mais ainda, né porque creio eu que na, na Ágora, na Grécia, ainda escravos não podiam falar aqui, no caso, todas as pessoas têm espaço de fala, temas variados, o que você puder falar é o espaço de livre manifestação da arte, livre manifestação da palavra, e, por exemplo... No caso do Coca, né, ele tem a temática muito ligada à cultura periférica, a temática sobre racismo. Existem poetas que falam muito mais poemas de amor, poemas de existenciais, cunho filosófico. assim, sabe Então é muito diversificado, é muito variado e, o, e, o, e um espaço importante para a comunidade, porque é, aumenta o poder de fala e o protagonismo de espaço para as pessoas desenvolverem e manifestarem seus, suas ideias. Beleza? Bom, Stilzinho aí, meio essa pegada maluca aí. Stilzinho, é uma pessoa que começou com tudo isso, nessa né, loucura que vocês estão vendo assim. Começou com o Max Kelly Smith, da classe artística operário ali da cidade de Chicago. Ele tinha um evento num bar, Green Mill lá na cidade de Chicago, é um bar de jazz, tinha várias apresentações de improviso de jazz ali no centro, da, na região central de Chicago. E ele tinha um espaço que ele chamava de Open Mic. Por volta mais ou menos de 1984, ele resolveu abrir esse espaço para poetas, o Open Mic, microfone aberto para os poetas da região. E deu muito certo, né? começou a frequentar várias pessoas na época, e por volta de 1986, nesse período, ele era para ter uma apresentação artística no dia, acabou não rolando. Ele falou, vou fazer um improviso aqui, vou fazer uma brincadeira maluca aqui. Vou fazer uma competição de poesia. Ele aproveitou esse espaço do Open Mic, falou, vou fazer uma competição de poesia com notas, tudo. Chegou no dia, deu muito certo. E na outra, na outra edição desse, desse evento do Open Mic, todo mundo perguntou se ele poderia fazer de novo. Foi repetindo, repetindo, a coisa pegou de tal forma que em poucos anos esse formato do Poetris lance se espalhou pelos Estados Unidos inteiro. Em várias cidades, Nova York, Los Angeles, várias cidades americanas espalharam esse movimento. Em pouco tempo, ele chegou na, na Europa, Londres e Paris. Inclusive, a cidade de Paris ele tem uma cultura muito forte dentro dessa coisa da oralidade, da cultura hip-hop, da manifestação... É, da manifestação da fala, né, da oralidade. Então, um local que cresceu muito esse movimento foi, é, foi é, França, mais especificamente Paris. Tanto que é uma região hoje no mundo que ocorre um campeonato mundial de poesia falada. Alguém aqui já ouviu falar de alguém, ficou sabendo que em algum lugar do mundo existe um campeonato de poesia mundial de poesia falada? Existe. Todo mês de junho, em Paris, ocorre a Copa do Mundo de Poesia, com poetas de vários países, Madagascar, Canadá, África do Sul, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, Brasil, né? Vários países do mundo, esse torneio de poesia, uma vez por ano, e tudo começou com esse, esse tiozinho aí, que inclusive ele continua fazendo no Green Mill, o bar de jazz em Chicago, ainda hoje ocorre esse slam de poesia que ele faz toda semana lá com o mic aberto e o, e o próprio slam propriamente dito, né? lá em Chicago. Bom, aí o movimento foi crescendo, Estados Unidos, Europa, Ásia... A África cresceu bastante, principalmente os países da África Ocidental, né, que já tem essa cultura muito forte da oralidade, a cultura do griot, né, que é o contador de história, a pessoa que narra toda, toda, toda a parte cultural da sua civilização. Né. E na, na África, alguns países africanos, principalmente da África Ocidental, cresceu muito esse movimento. Ásia, América Latina. E aí, isso daí chegou no Brasil. No nosso país aqui, Tupiniquim, né, nessa terra aqui da que segue a última flor do, lo, do, do lácio que é a, a língua portuguesa. E é o seguinte. Opa. Zap. Zap significa, é uma sigla, né? Zona autônoma da palavra. Em 2008, surgiu o primeiro Islã de poesia no Brasil começou num espaço ali em São Paulo, no bairro da Zona Oeste, próximo à região central, mas de São Paulo, na Zona Oeste, um espaço chamado Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, na verdade, é um espaço teatral, é um espaço de teatro hip-hop. É um, é um coletivo que trabalha elementos da cultura hip-hop com com poesia, com artes e teatro. Né? São pessoas do teatro ligada ligadas à cultura, então eles têm vários projetos, vários trabalhos ali de... que eles misturam ópera-rap com apresentação cultural de hip-hop e, e musicalidade. Né? E aí a Roberta Estrela Dalva, que é uma das organizadoras do Núcleo Bartolomeu, ela trouxe esse, esse formato, né? ela teve algumas experiências lá fora, chegou a ver o poeta Islam, a cultura do spoken World, lá nos Estados Unidos e também da Europa, Aí ela resolveu fazer um experimento aqui no Brasil. Primeiro ela fez o teste para saber se tinha algum islã de poesia aqui. Fez lá, pesquisou, não tinha nenhum. Colocou lá e criou o Zap, Zona Autônoma da Palavra. Primeiro slam de poesia no Brasil. Fez o experimento em 2008, ali nesse espaço do núcleo Bartolomeu. E aí começou toda essa doideira, aí, essa loucura de poesia falada do slam com a Roberta começaram a colar vários poetas, né, que são, aqui no Brasil já tinha um movimento muito forte de saraus e poesia, de batalhas de MC, então isso aí fortaleceu muito a chegada dessas pessoas até aqui e acabaram participando desse evento, né, desse, desse movimento, né. Bom, Roberto Estrela Dalva, é essa guria aí, Alguém aqui já ouviu, não sei se por internet, né? ele é muito popular em São Paulo esse programa, mas não sei se por internet, o programa é chamado Manos e Minas, na TV Cultura. A apresentadora do Manos e Minas, a Roberta Estrela Dalva, ela trouxe o slam de poesia e ela foi a primeira slam master. Slam master é um termo que significa não só o mestre, quem é mestre de cerimônia apresenta o slam, mas é quem participa de toda a organização também, é... É, trabalha em todas, toda a regra, todo o trabalho de, de fomentar o Islã na cidade, criar a rede, ampliar a rede de, de dos Islãs na, nas suas comunidades, né? e também trabalhar com oficinas de arte e educação dentro dessa área. E a Roberta é atriz, cantora, arte educadora, slam Master, né e, no caso, ela ela representou é, o Brasil na Copa do Mundo de poesia em 2011. A Roberta Estrela Dalva foi a, a primeira brasileira, a participar da Copa do Mundo, em 2011. Segundo brasileiro, em 2012, é, a representar a Copa do Mundo, foi o Fábio Boca. O Fábio Boca é um poeta da Zona Sul de São Paulo. É, Lius Barbosa, que sou eu, esse poeta, está aqui presente, representou o Brasil na Copa do Mundo de poesia em Paris, no ano de 2013. Em 2014, Emerson Alcalde. 2015. João Paiva de 2016, Luz Ribeiro era aquela poeta aqui do início lá dos slides que eu mostrei, né? É, em 2017 Abel Puã que é uma poeta lá de Recife. E este ano quem vai representar o Brasil é a Pieta, que é uma poeta de BH. Participou da Copa do Mundo, da Copa, na verdade o, o Slam BR, né? Que é o Campeonato aqui Brasileiro Nacional que envolve todas as comunidades de Slam aqui no Brasil. E a Roberta está nativa, nativa até hoje, fazendo o trabalho de expansão do Islã. Ela organiza no Rio de Janeiro a Flupislam, junto com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um campeonato também nacional de Islã de poesia. Ela organiza o Rio Slam. O Rio Slam é, um é o primeiro campeonato mundial da América Latina de poesia falada. Existem, são poetas do, do mundo inteiro, Europa, Ásia, América Latina, América do Norte que ocorre também em várias comunidades do Rio de Janeiro. Cada ano eles fazem numa comunidade diferente. Recentemente, eles fizeram na, na Cidade de Deus, já ocorreu na Chapéu Mangueira, vários, vários lugares, assim, várias comunidades, né? Bom, o Slam de poesia, poesia falada, ele segue algumas regras para você participar, né? Bom, se a pessoa tem poema autoral, escreveu, eu até coloco essa questão que é muito interessante, o, o, ocorre uma discussão no, no, dentro dessa coisa do slam, principalmente no início, né? As pessoas discutir assim, vale a pena? É, é, é lícito, é bacana você dar nota para a poesia? É uma que, questão que rolou muito assim de você dar nota para a poesia, né? Só que assim, tem uma questão dentro do poeta slam por ser poesia falada, é, é interessante que seja poemas próprios, autorais. Dentro da competição. Por quê? Você meio que quebra aquela questão de pegar um clássico que o poeta não está ali no lugar para dizer se autoriza a dar, o poema, dar, dar nota ou não, que algumas pessoas não gostam. O poeta que escreveu o próprio texto, ele se sente à vontade de colocar numa competição e receber nota ou ser avaliado. Até porque a questão do slam, a parte da, da, da competição da nota, ela é apenas um chamariz. O princípio básico do encontro é aquilo que eu comentei no começo, a ideia da água, o espaço de fala. E é o que tem se transformado muito isso assim, lá. A, a ideia que eu percebo na essência é as pessoas terem o poder de fala. É, são muitos assuntos assim que a pessoa deixava guardado e nunca apresentava. E era um espaço para a manifestação da arte. Tem uma coisa de celebração muito forte também, de você ter um encontro de pessoas de diversas vertentes, diversas ideias, diversos posicionamentos que você pode encontrar e manifestar sua fala no lugar. Então a questão da competição da nota é meio que... Eu posso dizer que é a, a ponta do iceberg, é a, é a vitrine, porque é o chamariz da competição, tem toda aquela coisa da, da energia, da, da celebração, mas o principal mesmo é encontro, né? Mas a gente sempre aconselha poemas de autoria, autoria própria, no máximo três minutos por causa do tempo. né? Tem o Slant da Slant, Resistência, é o Slant em São Paulo. Ele tem, às vezes, 5 mil pessoas que frequentam e para se inscrever, 30 pessoas. Então a gente sempre coloca assim, ah, no máximo três minutos para dar um controle de tempo. né? Outra coisa, não pode utilizar objetos cênicos... Não pode utilizar acompanhamento musical e nem figurinos, coisas que vão chamar a atenção e tirar a concentração da poesia, porque a ideia é focar na palavra e focar no corpo da pessoa, na expressão corporal ou na expressão verbal. Né? Eu falo expressão corporal e expressão verbal, porque assim, a ideia de surgir em várias vertentes do islã é bacana, porque tem um formato de islã de poesia que é o islã do corpo, que é em linguagem de sinais, em libras. Então, o que é manifestado mais no islã do corpo é a linguagem corporal, nem tanto a palavra recitada, apesar de ter um, um intérprete que recita a palavra, mas a, a apresentação do poeta mesmo, ou da poeta, é através do corpo. né? Por isso que é avaliado também a performance corporal junto com a, a letra. né? Outra parte de júri, que é uma coisa que eu vou precisar depois da ajuda de vocês aqui. Vocês não estão aqui por acaso. Por alguma razão vocês vieram? Por quê? O júri, o bebê, é escolhido entre as pessoas da plateia para julgar a poesia que vai ser apresentada. E a letra, como eu coloquei, né, o critério para eles avaliarem é letra, performance de cada poeta. Eu não coloquei ele, que ficar muito grande no, na apresentação, mas notas geralmente são de 0 a 10. E também não coloquei porque hoje está muito variado, cada, cada coletivo, cada comunidade organiza da sua maneira. Tem um slam em São Paulo, na Zona Sul, slam do 13, ele coloca de 0 a 13. Eu já vi slam que coloca de 0 a 5. Tem o um menor slam do mundo, que é de poesias e no máximo 10 segundos... Alguém aqui já ouviu poesia de no máximo 10 segundos? Tem, que é o Haikai tal, algumas coisas, né? O, o Paulo Leminski, algumas coisas desse tipo e tal. Beleza, que o Menor slam do Mundo tem isso. Só que ali eles colocam um poema, que é o Mini Menor Slam, que são poemas de 3 segundos, e o Nano Islam, que são poemas de 1 segundo. O Daniel Minchone, que é organizador dessa vertente, ele até brinca, ah, o Menor, menos que isso, só o Pelé, que o Pelé calado, é um poeta, né Ele, mas é isso, sabe? Mas poemas de um segundo é possível. Vamos ver, vocês têm algum poema de um segundo aí? De um segundo, a ah, talvez Tem um assim. Para a pessoa amada, você chegue, sentir, sentir. Não chegou qual um segundo, mas dá para ser mais rápido. Sentir, sentir. Por aí. Menor, um pouco mais, assim, um pouco de alguns minutos a mais, você pode pensar, sei lá. É... Vou lembrar de um aqui. Se Deus é por nós, o ateu come a avelãs. Um do Fábio Boca, que é Quando eu calo, aperta. E por aí vai. Bom, gente, é isso. Poemas autorais de no máximo três minutos, duração, centilação de todas aquelas parafernálias que eu comentei. Júri escolhido por pessoas da plateia para julgar e avaliar os poemas. Não precisa ser nenhum técnico, não tem, não tem que ter um conhecimento no nível de física quântica ou teoria das cordas sobre poesia. Pode ser uma coisa bem simples, é porque é muito de coração mesmo. Você pode avaliar o poema de forma muito mais subjetiva, não técnica. Por isso que a gente escolhe gente da plateia, para quem não tem um critério muito técnico, sabe? porque a gente sabe que tem umas coisas um pouco fechadas dentro do critério técnico, então a gente deixa a coisa mais livre, até porque tem professores de língua portuguesa que frequentam lá, então eles vão usar o critério deles também. Tem gente formada em letras e tem gente formada em matemática e vão lá e dão as notas de acordo com o seu critério, né? Oi? E formar na vida isso que é a maior faculdade de todos os tempos. Bom. Eu vou passar um pouquinho da noção para vocês terem a parte mais visual, né? Tem dois vídeos aqui que eu falo, que falo um pouco sobre dois slams que acontecem. Um é o Islã Resistência, que é, até hoje eu acredito que é o maior Islã do Brasil em matéria de público. E a página deles é a página mais visualizada, mais conhecida, no caso, no Brasil, que fomentou e a divulgação dele ajudou a crescer o circuito no Brasil. E depois um vídeo sobre um circuito que é o Islã interescolar, que é muito importante, é um circuito que acontece nas escolas de ensino médio e, e fundamental. Já, no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, e já tem um campeonato entre as escolas. Eu vou dar uma passada aqui. Opa, é ali. Sabotagem sem massagem, gente! É sobre a pele, é sobre a minha humanidade. Eu não aceito as migalhas da liberdade. Eu não conheço o racismo reverso pra quem tem acesso social, mas eu entendo a cota pra quem sofre violência estrutural. E um recado pros caucasianos que dizem que nós estamos à sua altura. Com cota ou sem cota, estamos chegando. E vai se preparando pra ter festival de turbante da sua formatura. esse slam surgiu da sintonia junto com o ativismo, que é a slam, batalha de poesia. É. É, intervenção Poética de Spoken word. né? O poeta apresenta em até 3 minutos uh, o seu texto, sua poesia, tem que ser sempre autoral, sem objeto cênico, sem instrumento musical, só você, a palavra e a intervenção. A primeira edição tinha umas 10, 15 pessoas, a maioria eram amigos mesmo, né? Que já colavam no, nos outros movimentos de slam, de sarau e tudo mais. E aí, os caras começavam a colar com a gente, e aí foi começando a dar uma engrenada. O que eu posso dizer que foi uma propulsão grande pra gente é a nível nacional a página. A gente criou a página no Facebook e começou a postar conteúdos, tanto dos vídeos da rapaziada, dos mano e das mana que chegava para mandar a poesia, e principalmente os conteúdos que a gente postava. A gente sempre colocava alguma matéria de cunho político, alguma parada que estava acontecendo do mundo, e a gente comunicava isso. Isso virou até um, um lema pra a gente, que é Seja Mídia. Seja a mídia, passe, comunique, informe, é, solte a voz, porque a gente já foi calado tanto tempo, que agora é a hora mesmo de esporgar mesmo, soltar todos os bichos contra quem. Sempre... Prefiro ser minha, que é a carteira do cartório vazia, levar o sobrenome de vadia, me casar com o de você. Sexista, machista, conservador, conservador, absorve minha vida, observa a ferida, me quer serta, e te quebra, Descer. É uma arte de guerrilha, é uma poética política. é mensagem, é a é morte, é morte do um indivíduo marginal, Cabula, Salvador, Bahia, Osasco, Barueri, São Paulo, num país em anestesia. Quando a vítima é pobre, preta e de periferia. Ué! Bom, esse aí Islam Resistência, dos mais conhecidos assim no Brasil. Vou passar o vídeo agora do interescolar. moradora do Capão Redondo, de Arista, de segunda a domingo. Hoje, ela se dá uma fogueira e outra, visita seu filho mensalmente no interior de São Paulo, preso há 10 anos. Sou mulher, menina ou moça. Sinto muito me informar, mas hoje, não, não sou eu que vou lavar sua louça. Tal da família tradicional, mas pera, tradicional de onde? É aquela que conta com marido, mulher, filho, e amante? Ou a do tempo de colônia... O a do Templo de Colônia, construída no estupro da mulher. Essa é a terceira edição do Interescolar. Primeira, nós começamos com quatro escolas somente, né? Escola que a gente tinha uma relação, que era próxima da Guilhermina, e aí foi pequena, foi no teatro, foi bem bacana. E aí a segunda a gente fez com 20 escolas. Aí já foi num lugar maior, com bastante gente, e esse ano dobrou o um número, foi para 40 escolas. Bom, esses são os poetas. Salve de palma todos os poetas aqui. Mas haverá resistência. Corta essa de machar direito. Pode até me levar preso. Ainda assim não me calarei. Os nossos movimentos literários roçam. E quando os nossos contextos se tocam, as vogais gemem, gritam. Eu penso na fórmula, utilizamos a matéria. E há efeitos, colisão, conexão. Eu digo em futuro do pretérito, mas entre o predicado, eu sou o sujeito. E não a febre que supere o calor da junção de nossos corpos, da conjugação de nossos verbos. O seu coração é um instrumento talvez eu não saiba tocar nem a nota Dó. E quando penso que faço só, faço só. E nossos braços envolvidos unem versos que nunca escrevi. A importância a do visão Islã visão foi porque esse sarau, esse movimento mudou minha vida. Me deu um sentido, me fez gostar de português, que era uma matéria que eu nunca gostei. Me levou e abriu um, um horizonte novo pra mim. Nosso amor era mais feio que toda a sujeira desse poema. Que eu faço questão de juntar todo esse entulho e jogar naquela cova do lado do seu sorriso. Eu vim aqui expor o quanto o meu relacionamento é abusivo. Onde já se viu. Pedi um pedaço do meu lanche só porque ela já acabou com dela. Mas apesar de tudo, eu amo você e eu te amo de uma forma muito feia. Isso não é ruim. <risos> Pou pou pou pou barulho para os poetas do Islã do cenário Islã do de poesia tá um pouquinho ainda com cara de joelho vou fazer um barulho aí gente beleza bom opa tem que ficar aqui né subir aqui porque o pessoal da a voz da consciência disse que a câmera tem que me pegar bem é que eu tenho uma coisa de linguagem corporal chamada prosêmica né eu gosto de se aproximar das pessoas para linkar a energia, né, a aura e fazer com que as auras fiquem, mas beleza, a câmera também existe, beleza? Bom, ó, é o seguinte, alguém tem algumas dúvidas, perguntas assim, sobre o que é o slam, sobre o cenário, qualquer coisa assim, eu vou ficar muito grato, assim, que eu gosto de responder também. Eu só aquele ele pediu primeiro e depois é para você, tá? Então, boa noite. É, a minha dúvida é se toda competição de Islã de poesia ela tem uma temática ou geralmente é livre? Os criadores podem, sei lá, improvisar mesmo sem uma temática fechada. Seu nome é? Marcilene. Marcilene. É, Marcilene, é... Então, a proposta do, do poeta Islã é que seja livre. Temas muito pessoais, variados, porque tem espaço de mini, livre manifestação da palavra, né? Tá aí até porque o, o, o, a sigla né, do primeiro Islã do Brasil, Zap, Zona Autônoma da Palavra, para que seja um espaço de manifestação livre, como até disse anteriormente, pessoas falam poema de amor, poemas engraçados, homenagem até o cachorro. Qualquer tipo de poesia que você quiser fazer. Porém, entretanto, todavia, existe um movimento mais orgânico que leva algumas pessoas a seguir uma temática muito mais típica nos islãs, somente os que ocorrem na rua, e no espaço público, que são a maioria, que são temas muito mais voltados a questões sociais, questão de resistência, o próprio islã resistência que ocorre na Praça Roosevelt. Eu até acredito que tenha muito a ver com a egrégora do local, né? É um espaço em São Paulo que ocorre muitas manifestações é, é, populares, é, ligadas a questões políticas, então aquele espaço, ele acabou trazendo essa aura e como é um islã que se espalhou muito ele acabou meio que funcionando como uma espécie de norte estético. Mas não significa que seja apenas isso. É, eu, particularmente, tenho, eu faço no slum poemas de Amoro e poemas dessas mesmas temáticas, alguns mais filosóficos. Tem pessoas que fazem temas... É, muitos pessoais falando sobre a família, então é muito de você. E a gente sempre aconselha o júri, na hora de dar nota, não se guiar muito pelo, pelo que ele vê, pra, pra, acreditando que é apenas aquilo que tem avaliar o poema de acordo com o que o poeta apresente, a forma como ele apresente. Então, é livre o tema, da forma que a pessoa puder se manifestar. Só tem as, as limitações nas questões técnicas, que é objeto cênico, figurino, essas coisas, mas a poesia é livre. A pessoa pode fazer lendo, inclusive, se ela não souber de cor. É que eu queria, só queria ter uma dúvida se... Opa, tudo bem? Opa, tudo bom? É, eu tava. Eu cheguei, cheguei agora, eu cheguei agora de, de paraquedas aqui, mas é, é que eu tava passando aqui eu vi muita similaridade com as, a batalha de rap, entendeu? Que tem. Cê, é, o Slam ele tem alguma influência? Ou a origem dele é, é semelhante? Como é que é? Você podia me explicar um pouco? Olha, é, tem muito mesmo, assim, tem muito a ver até tanto na, no que diz respeito ao spoken word, né, que é o tipo de poesia é, do Islã que surgiu nos Estados Unidos dentro do mesmo contexto cultural de onde surgiu a cultura hip hop, anos 60, anos, perdão, anos 70, né, dentro dessa coisa comunidades é, é, de Nova York, todo esse espaço e a forma como ele se espalhou pelo mundo também foi dentro dessas de es comunidades onde a cultura hip hop sempre foi forte. Em Paris, quando eu fui participar da Copa do Mundo lá eu tive muito contato com gente do hip hop, que faziam rodas de rima, e ao mesmo tempo rodas de poesia, slam, e nos espaços de bares também. Então, muitos participantes do, do, do campeonato nacional na França eram MCs, e que faziam, cantavam rap lá. Então, tem uma proximidade muito grande. Aqui no Brasil, os espaços também que ocorrem islã slam, são é, espaços onde as pessoas fazem a batalha de, de poesia, tem batalha de poesia, começou como batalha só de poesia, depois começou a organizar paralelamente esse lance de poesia também. Então a proximidade, tanto no, no que diz a história, e o formato estético, e o lugar onde se manifesta, é muito próximo, então... Mas a origem é praticamente, pode-se dizer que é a mesma, né? Porque vem de toda aquela coisa da oralidade, e que tem uma questão de ancestralidade africana, né? Da cultura americana, onde veio o próprio spoken word e tal. É, é, muito, é muito próximo disso, inclusive até aproxima da questão... É, da oralidade que se manifestou também. No Brasil, a cultura do repente, a cultura da embolada, sabe? Que no Nordeste, muita gente da embolada e do repente está participando do slam e trazendo essa proposta estética também. E eu acho interessante porque cada lugar, ele adquire um formato específico, como aconteceu com o hip hop, né? Aqui no Brasil, você vê um rapadura fazendo um rap com o Baião, o D2 fazendo com samba, e aqui o poeta slam, as pessoas estão já juntando com a linguagem de cordel, é, linguagem de de poesia, é, é, como que eu vou dizer, é, dentro muito próximo assim do que rola no, no partido alto, sabe, do samba assim, essa coisa bem mais de ur urbana, mas é brasileira assim, beleza? É isso. Valeu, obrigadão. É, ele ia fazer a mesma que você, por isso que achei tinha... engraçada assim, é dentro dessa temática do rap. Mais alguém? Boa noite. É, eu queria saber se existe algum slam de poesia aqui em Brasília. Na cidade de Brasília, eu ainda não tenho conhecimento, mas é, no Distrito Federal tem um islã DEF. Islã DEF, né? mas eles colocaram islã DEF, que ocorre aqui em Brasília. Um amigo meu, Will, ele organiza aqui no Distrito Federal. Tem a página do, desse slam. Na, no Facebook, se eu não me engano no Instagram também, eu não procurei, mas no Facebook tem. é escreve, é normal, escreve d d f e com acento no E, em cima, assim. E ocorre todo mês aqui também. Boa noite. É, não sei se você já falou sobre isso, mas eu queria saber se o termo Islam tem algum significado. É, a eu perguntei o nome dela primeiro, acabei esquecido de perguntar o nome dos outros, mas seu é? Gabriela. Gabriela, é... a palavra ela veio do esporte, né? O slam pegou emprestado do esporte, mas basicamente que ele fica bater, né? A tradução de slam direto é bater, mas é a coisa do conflito mesmo dentro do esporte, né? Um time contra o outro em conflito e um competindo com o outro, né? Como o slam? O slam é a apresentação do poeta e o júri dá nota. O poeta seguinte ele não vai, de certa forma, é, competir diretamente com o anterior. Depende muito da avaliação do júri. Então não é um embate direto entre o poeta e o outro. Mas, e aí a gente acabou meio, meio que ressignificando a palavra, assim. Tanto que hoje, olha que coisa interessante como a, a, o processo orgânico da língua se manifesta. A palavra islã de poesia ficou associada a à um, vertente de poesia, ao estilo de poesia do islã. Tem lugares assim que as pessoas falam assim, ah, tal poeta fez um islã num evento, sem ser a competição. Porque é, é aquela poesia mais de um, com uma temática combativa, de cunho com um social, com uma proposta muito próxima do rap, com, com uma energia muito mais forte, acabou ficando, nome, nomeando com o slam. Então, por exemplo, é, a Luz Ribeiro, que é uma poeta de, de, de slam, ela participou de um, de um show de um rapper lá em São Paulo e fez um, fez um poema. E as pessoas chegaram oh, gostei daquele slam que a Luz Ribeiro fez no show do, do Rico Sapiência, então, então a gente me ressignificou nesse formato e o significado ficou muito mais dentro disso, poesias que manifestam a, a forma de resistência ou poemas variados e a livre manifestação da arte, né? então aí a gente vê meio que ressignificando de acordo com o tempo. Né? A, a origem era essa de esporte combater, mas hoje é, é mais a coisa da poesia falada mesmo. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, algo? Na verdade é uma curiosidade. Que você falou dos do, dos campeonatos internacionais, né? É em português. Como que, que que é feito essa esse júri? Como é que acontece isso? Seu nome? É? Alice. Alice, muito muita boa pergunta, sim que é uma dúvida muito grande dentro do quando fala da Campeonato Mundial, né? É, ele acontece da seguinte forma: quem participa tem que falar na língua própria. Um dos princípios do Campeonato Mundial é celebrar essa diversidade, esse encontro de diversa cultura. Não seria interessante trazer uma língua única, né? Tipo quebra um pouco essa coisa da hegemonia da língua, porque é justamente o oposto disso: é trabalhar a ideia de universalismo não dentro de uma linguagem única em padronização cultural. É o oposto, é trabalhar a ideia de global no sentido de universo, né? Universo, Unidade na diversidade. A diversidade se interconectando. Então, é interessante que seja na própria língua, que tragam um poemas próprios mesmo para manifestação. Então, ele, ele faz o poema na própria língua. Qual, critério, qual a forma técnica de facilitar o júri, se o júri no local é, é de língua, só conhece inglês, por exemplo? Quando o poeta do Brasil participa, eles colocam numa tela. Existe um treinamento prévio, obviamente. Colocam numa tela como se fosse um monitor, mais ou menos parecido como esse. Um verso em português. Eles dão prioridade na língua de, de, do participante. É, no, no caso do brasileiro, em português, em inglês, depois em francês, pelo fato de ser, ser na França. Em inglês, que é uma língua muito difundida, então o pessoal vai, vai entender. O júri vai entender. Em francês, a língua do país e a língua do poeta. O júri, na, na hora, avalia a letra, lendo, como se estivesse lendo um. 105 Isso, uma descrição lá, um. E avaliou a performance do poeta. Então, eles trabalham dessa forma, a apresentação para quebrar essa barreira da língua. Eles fazem isso. Eu compartilhar aí a gente conversa mais Você falou sobre as, as regras. Teve alguém já foi pego fraudando a regra de autoria, por exemplo? Fala, cantando alguma coisa de alguém? É? Luiz Meu xará Luiz Fez uma pergunta interessante, né Se, eu falei das regras De poemas próprios, se alguém burlou Olha, é muito difícil controlar Acontece Tanto no que diz respeito a, por exemplo Aconteceu já casos de um Alguém no Islã levar parente Ou amigo pra dar nota porque É conhecido, então a gente procura Avaliar se não é conhecido né? O, o, o, o jurado não pode conhecer ninguém e se acontecer de alguém fazer um com um poema conhecido, alguém no, sena, no, no recinto conhecer, avisar e o poeta é punido e tal, esse tipo de coisa, assim. Mas é, acontece, a gente tenta controlar da maior forma possível. Aconteceu um dia no Islã da Guilherme que eu estava presente, e um poeta estava recitando e depois chegou outro lá. Ó, uma coisa, eu já vi uns cinco poetas nesse poema tipo que eu conheço, acontece esse tipo de coisa, mas não dá para controlar 100%, mas a gente tenta controlar, até porque também a gente leva a coisa um pouco na malemolência, né? porque o é importante é o do encontro, mas, mas a gente toma muito cuidado quando acontece o Campeonato Brasileiro, que é o, o Slam BR, porque vale vaga para representar o Brasil, né? Do amigo. Última pergunta aqui do... A última pergunta era que eu fiquei sabendo que tem um amigo aqui contigo que vai fazer uma palhinha, não, não tá rolando? O amigo macaco? Vai ter sim. Aí, tu tem ah. três minutos segundo a nossa técnica ali. Bom, eu vou usar esses três minutos que faltam, eu, eu tenho um problema com cronos, né? Então, <risos> tem uma música que eu faço nos slams, mas os objetos cênicos no microfone aberto, e eu vou fazer com vocês aqui. Antes de começar, eu quero que vocês façam muito barulho e aplausos pro macaco. O som, a música, a música. Macaco que caiu. Vamos ver se vai lá. É um trabalho que eu faço aí de rap com contação de história, que usa objetos cênicos e pra... E eu tô enrolando aqui pra vocês até que a hora que o DJ conserta o som. Mas enquanto ele não vai rolando, eu posso fazer a capela também por causa do tempo, né? <risos> o macaco que caiu O macaco que caiu o macaco que era uma vez o macaco do sexto dia Que já nascia sob o signo da rebeldia Vivia pelos galhos da árvore da vida Nem um pouco satisfeito com seu tipo de comida Usou e abusou do polegar opositor Pra fazer oposição à regra do criador O fruto proibido ele pegou, devorou Se embriagou, desequilibrou, escorregou Ele despeicou ao som de luz the Sky, Quem mandou ignorar o aviso do seu pai O preço que pagou por sua vontade própria Foi a queda numa savana da Etiópia a cabeça levou um choque tão violento Que ficou inchada, repleta de pensamentos Ele desenvolveu uma rara enfermidade Uma esquizofrenia chamada humanidade Depilou o corpo, resolveu andar ereto Aprendeu a falar e não quis ficar mais quieto E logo ele chegou com umas conversa bagunçada De que a natureza tinha que ser dominada De manhã ele era o um macaco de cromanhom À noite ele já era o um macaco.com Acendeu sua fogueira em todos os lugares Deixou sua pegada até do sol, dos solos lunares O que que aconteceu? O macaco caiu Por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou Ele ficou mó caco Ele pirou Ficou com a cucamar Mas o que que aconteceu? Por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou Ó, oh, Ele ficou mó caco Ele pirou seu é o transtorno bipolar Vai de Marte a Afrodite ó, Vai do Partenon ao campo de Auschwitz Entre o navio de Darwin E a arca de Noé Não consegue entender quem realmente ele é Tem na mão direita a grana Que ignora o coração Ele inventa o problema pra vender a solução Pra fugir da sua verdadeira naturalidade Ele vive almejando Uma tal felicidade O animal doente que controla o seu destino Na ilha das flores Ficou abaixo dos suínos Inquilino de um planeta Que ele chama de aldeia, ó, Onde bomba de hidrogênio ele semeia, meia, meia Tem dia que ele tem a compaixão de quem socorre. Tem dia que ele tem, ó A ambição de um doutor gore É um simiano totalmente controverso É um vírus no software do universo, ó O que que aconteceu, O macaco caiu Por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, Ele ficou mocaco Ele pirou, ó Ficou com a cuca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 Mas o que que aconteceu? <risos> nem cama caiu, morreu. <risos> ele pirou, ficou com a cucama. Ele se machucou, ele ficou mocaco. Ele pirou, ficou com a cucama. Mas o que que aconteceu? Mas o que que aconteceu? Mas o que que aconteceu? Macaco, Mas pacaco, o que que aconteceu? Mas o que que aconteceu? Mas o que que aconteceu? Agora ele morreu. Ele ficou com a Cucama. Valeu, gente! Eu sei que a voz da consciência era pra fazer lá em cima, mas não dá. Meu trabalho depende de aproximar de vocês aqui, senão. A arte é, Vocês entenderam tudo, né? Então beleza. Bom, é isso. Ah, gente, outra coisa. Tô. quer conhecer o trabalho, o macaco, tal, tal? Lewis Barbosa nas redes sociais L E W S Barbosa com S. Qualquer barrinha mais de cair de Orkut, Orkut a Twitter. Valeu.